Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Pixel Quebrado. Hoje nós estamos no dia 27 de setembro de 2021 e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Beleza? Então, bora para vinheta! Vamos lá, turma! Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Anderson, se você não me conhece. Estou aqui para fazer mais um vídeo, mais um vlog e agora voltado muito para os consoles uh, que, que... Bom, vou explicar para você como é que vai funcionar aqui esses vídeos tá? Hoje é o primeiro vídeo do quarto, então vão ter quatro partes, mais ou menos três a quatro partes Eu espero que sejam três vídeos para tentar resumir mais ou menos aí a, a, a minha experiência é, Que eu tive com os consoles Xbox e Playstation por que, que eu resolvi fazer esse vídeo? Resolvi fazer esse vídeo para você que quer gravar uma gameplay ou streamar ou editar nos consoles. Você que não possui uma placa de captura ou usa os Remote Play, tanto do, tanto do Playstation quanto do Xbox, é, você que não tem recurso e aí você quer usar o console tanto para gravar, quanto para editar, quanto para streamar, então eu, eu te aconselho a assistir essas três partes ou quatro partes desse vídeo e hoje é o primeiro deles. Ah, por que, que eu resolvi fazer esse vídeo? Bom, hoje eu tenho o Playstation 5, tenho o Xbox One X, eh, não tenho o Series S nem o Series X, pretendo não ter por enquanto Mas o sistema é o mesmo, a única coisa que muda lá é a performance dele e, e, e a qualidade gráfica dele O sistema do Xbox ele permanece o mesmo, tanto para o Xbox One até o Xbox Series X se eu não me engano, tudo é igual. A única coisa que, não, a única coisa que muda são algumas configurações gráficas é, que vai ter no Series X e S e não vai ter no Xbox One. No, Series, no Xbox One X ele já tem algumas configurações gráficas, se você tiver uma TV, é, uma TV que suporte a resolução dele. Por que, que eu estou tocando nesse assunto? Porque, cara... É, eu, a minha placa de captura hoje é uma Elgato é El 60, ela vai até 1080 a 60 fps é, Então como eu tenho o Xbox One X que ele vai até 4K a 60 fps E o Playstation 5 que vai até a 4K também 60 fps é, ele, Eles é, executam na resolução máxima, mas a minha placa não captura Então o que, que eu faço? Em alguns momentos eu streamo direto pelos consoles para uma qualidade ficar melhor para eu não perder também a visualização, eu tenho um monitor 4K. Para eu não perder essa visualização, para não ter que ligar ele na placa. É, e algumas vezes eu gravo também no próprio console também para tentar pegar a resolução máxima deles. Porque a minha placa ela não faz isso. Ela não tem. E uma placa de captura com essa configuração, cara, é uma bala do caramba. Hoje tem algumas placas que elas mandam a imagem em 4K para o monitor, mas ela não grava em 4K com HDR com FPS alto, então assim, é muito caro para você ter uma placa dessa que suporte tudo isso de potência vindo dos consoles. Então o que, que eu preferi fazer? É, preferi gravar é, gameplay nos consoles, editar, eu vou falar isso, para frente, e para streamar eu às vezes uso os consoles por uma qualidade melhor para ficar desse jeito também. Deu uma cortada aqui. Então, é, voltando ao assunto, né? Ah... Então, eu quero passar a minha experiência para vocês. E aí eu vou detalhar o máximo possível do que eu tenho de recurso dentro dos consoles. O que eles podem oferecer para você que tem a intenção de gravar, de streamar, editar. E o que eles não fazem. Tá? As diferenças entre os consoles. É, que vai te ajudar muito a tomar uma decisão. Se você é um cara que quer jogar só. Cara, tanto faz. Ah, só quero só jogar. Ah, então, beleza. Os dois servem para isso. Claro que cada um tem os seus jogos aí exclusivos e tal, mas enfim, quer jogar, os dois fazem isso. Ah, eu quero gravar gameplay, os dois também fazem isso. Ah, quero streamar, os dois também fazem isso. Então, é muito parecido, mas, tem a, mas as diferenças entre eles também são grandes na questão de recursos que um oferece e o outro não. Então, esse vídeo é voltado para você que está pensando em fazer essas edições e gravações. Então, o que, que eu te oriento? te indico a ficar até o final para você entender é, como que eles funcionam. Ah, cara, eu vi muito vídeo na internet, vi muita coisa e assim, vi muita coisa e também vi pouca coisa. Pronto, é assim, os caras não vão a fundo, é, é, é muita balela, é muito enrolação e aí você acaba, acaba não pegando o que você realmente precisa. A primeira parte desse vídeo, que é esse vídeo que você está assistindo, é só uma introdução do que vai acontecer, tá? Então eu vou mostrar para vocês a diferença do play 5, tá? Eu tenho o Playstation 5. É, não vou fazer comparação gráfica de nenhuma. P posso até comparar em algum momento, mas a intenção não é fazer comparação gráfica, tá? A intenção é fazer é, mostrar os recursos que ele tem voltado para streamar e, e gravar gameplay. E reforço com vocês. Por que, que eu é, resolvi fazer esse vídeo? Cara, porque é muito dificultoso. Principalmente quando fala do Xbox. Fazer edição e gravar. Então, vamos parar de rolar, deu 4 minutos aí de introdução. Então vamos parar de falar e vamos mostrar alguma coisa. É, vamos lá. Bom, é, falando de Playstation, tá? Tanto o Playstation 4 quanto o Playstation 5, eles gravam gameplay, beleza? Até aí, tranquilo, todo mundo sabe disso, não tem novidade. Ah, o diferencial do Playstation 5 é que você consegue colocar a sua voz. No gameplay que você está gravando Que você realmente está gravando naquele momento No Playstation 5 Você tem a opção de gravar a partir daquele início Que você está olhando o jogo ali É gravar dali para frente Tem um botãozinho, ícone que deixa bem claro isso No Playstation 4 Ele não aparece isso Mas se você ficar segurando, se eu não me engano, o share Eu acho que é duas, desculpa Não é ficar segurando, é apertar duas vezes o share Ele vai aparecer O íconezinho de que está gravando Bom Deixa eu até pegar o controle aqui do Playstation 5 Eu não estou com o do 4 aqui, o 4 está lá na sala Mas a função é a mesma Bom, você tem a opção de colocar qualquer fone de ouvido headset aqui Para usar, para você ter a sua voz dentro do gameplay que você vai gravar tá? Lembrando que o do Playstation 5, esse, esse controle Ele capta também o áudio ambiente Porque ele tem a entrada aqui de áudio Mas não fica bom porque ele capta tudo Então se tiver barulho vai ficar muito ruim a sua gravação Sugestão Pegue um fone legalzinho de celular que você tenha, coloca nele, não vai ficar uma qualidade como essa que vocês estão ouvindo, mas vai ficar uma boa qualidade, melhor do que o ambiente e espeta nele. Playstation 4 ele funciona a mesma coisa, tá? Você coloca o seu fonezinho de ouvido, ó, fica aperta duas vezes o share e ele já vai começar a gravar dali pra frente. Ahn... Uh... Ponto positivo para o Playstation, ambos os, ambas as versões. Tanto o 4, o Slim, o Pro, o Playstation 5, ele tem esse diferencial. Então, ponto para ele na parte de gravação com áudio, tá? Vamos pra, para o senhor Xbox. Cara, vamos lá. Xbox não dá para fazer isso. Não tem essa função. Cara, eu tentei de tudo. Se tiver essa função, por gentileza... Coloquem aí nos comentários porque eu não achei isso Mesmo você fazendo a opção de grupo não Mesmo você colocando lá, você cria um grupo é, Começa a streamar E aí você não vai sair No streaming sai o seu áudio Mas para gravar a gameplay não sai Eu não consegui Se tiver, por gentileza, coloque nos comentários E peço desculpas e faço um novo vídeo Mas até hoje não consegui fazer isso E olha que eu tenho o um console faz muito tempo Então vamos lá Xbox para gravar gameplay com áudio. Cara, não faz. Ele só faz a gravação do áudio do jogo. Você pode tentar de todas as formas, tentar gravar dele direto do console, igual o Playstation faz. Ele não vai fazer isso, tá? Mesmo você colocando o headset, você configurando... Cara, você pode fazer o que você quiser. Você pode comprar o headset sem fio dele aqui também. É, no Series X é, ou, no, ou no Series S também cara, ele não faz essa função então aí é um baita de um ponto negativo porque você não consegue colocar áudio na hora que você está gravando, que você está jogando e gravando tá? falando de gameplay, não tô falando de streaming ainda, só falando de gameplay uh, existe, os, existe as formas aí de você fazer você pega, grava no celular, edita depois e tal mas, cara, aqui a, a intenção é você gravar o seu gameplay e já subir direto para, o, para a sua rede social. Tanto faz, aí para onde você vai mandar. E o celular não para de apitar aqui. Uh, então, ponto negativo para o Xbox. Ele não faz essa função. Existe, um, existe uma forma de fazer, que é você pegar usando o Remote Play. Aí você pega, vem para o computador... Você tem lá o seu programa de edição, o programa de streaming. Você vai lá e grava o um OBS da vida. E você faz isso que eu estou fazendo aqui agora. Mas a intenção não é essa. Você não tem computador. É... Você quer fazer direto do console. Não vai conseguir. Então, esse já é um ponto muito negativo que uh, o Xbox perde para o Playstation. E olha que o Playstation ele tem desde o 4 isso. Né? Ele faz desde o 4. E eu tenho o One... O One e tem o One X, e eles não fazem isso, porque o console muda de versão, mas o sistema é o mesmo Creio, creio eu, que no One X e no One S não faz isso né? é, Series S e Series X eles não fazem isso também, porque o sistema é o mesmo Essa foi a primeira, a primeira comparação quando falando de gameplay com áudio tá A partir do próximo vídeo a gente vai, a gente vai falar sobre outras coisas é, não vou me estender muito, porque aqui já deu 10 minutos de vídeo, então dei uma introdução e falei um pouquinho da questão de áudio. Vou voltar a tocar no assunto de áudio, mostrando na prática. E aí depois no futuro a gente vai para a parte de edição e para a parte é, de imagem dos consoles, tá bom? É, galera, foi um vídeo mais ou menos explicativo rápido. Eu estou tentando, é, tentando mostrar uma introdução do que vai acontecer os vídeos e mostrando e tentando te ajudar se você. É, tá procurando em gameplay ou streamar qual é o melhor console para fazer isso. Beleza? Espero que você tenha curtido. Tenha calma. Vai ter mais vídeos. Se você quiser, tiver alguma, alguma sugestão, alguma ideia, pode colocar nos comentários. E aí daqui para frente a gente vai fazendo vários vídeos comparativos entre os consoles voltado para essas duas funções. Tá bom? Beleza? Muito obrigado. Um forte abraço. Fique com Deus. Compartilhe com a galerinha. Deixe seu like. Se não curtiu, pode deixar o dislike também. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.